Olá, meu nome é Estela Tepan, sou arquiteta da Casas e hoje eu vou apresentar para vocês a maquete do Caso Reserva. Localizado entre os bairros Morumbi e Campo Limpo, o Cas Reserva está rodeado de ruas residenciais e tranquilas, em meio ao verde preservado e a uma quadra da estrada do Campo Limpo. Com duas torres residenciais em um terreno de 4.846 metros quadrados, os acessos do empreendimento acontecem na Rua Flama. O Casa Reserva é um empreendimento com torres altas, que proporcionam vista panorâmica nos apartamentos e possui três subsolos, térreo e 27 pavimentos tipo na Torre 1 e 26 pavimentos tipo na Torre 2. São 426 unidades, com dois quartos, em 36 ou 42 metros quadrados, distribuídas em 8 e 6 unidades por andar. Com infra de lazer moderna e completa, as áreas comuns, entregues equipadas e decoradas, se concentram no térreo, onde temos área de lazer externa, com churrasqueira, quadra, piscina com solário, playground, fitness externo e horta. E as áreas internas? com um amplo salão de festas que possui dois ambientes, coworking, espaço delivery, fitness e salão de jogos. Fechando as áreas comuns, no terceiro e no segundo subsolo temos os bicicletários, com quatro bicicletas elétricas que serão entregues pela casa, e no primeiro subsolo o pet place. Um empreendimento especial e reservado, que promove qualidade de vida, com diferenciais casas, sempre pensando na sustentabilidade e na inovação. Com bacias sanitárias inteligentes, tomadas USB, previsão de medidores individuais de água e gás para as unidades, e nas áreas comuns, sensores de presença, Wi-Fi e lâmpadas econômicas LED. Venha conferir esse empreendimento que eu tenho certeza que fará diferença na sua vida. Casas de Portas Abertas para o Futuro.